Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta t-shirt aqui. Pra quem me acompanha, já viu um vídeo que eu fui lá no Saia de Saia de Americana, né? E este tecido aqui foi uma das escolhas pra estar fazendo o projeto aqui com vocês. Então a Luciana, ela deu a ideia de fazer uma t-shirt e usar este aplique dela também, que vocês encontram tudo aqui aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo tá este tecido é um lurex tem outras cores e ele ficou lindo aí com a sobra que teve da, do tecido aqui de cima eu fiz essa saia que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer a modelagem e a costura dessa saia a t-shirt não precisa de molde meninas é muito simples de fazer então se você quiser aprender a fazer essa t-shirt é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é aquela t-shirt, né, que, no, que eu já tinha falado lá no vlog da loja do Saia, Saia de Americana. A, a Lu falou pra gente fazer essa t-shirt, ela deu a ideia e eu super abracei a ideia dela, que eu achei que ia ficar super bacana. E eu tô fazendo de um jeito onde todo mundo vai conseguir fazer, hein? Esse tecido, ele é muito fácil de costurar. Qualquer pessoa, mesmo se você não costurou na sua vida, você consegue costurar esse tecido. Ele é muito simples de costurar. Então, você vai pegar uma, uma blusa que fique boa em você, tá? Eu quero uma camisetinha mais soltinha, então eu peguei uma camisetinha minha que fica mais soltinha em mim. Pega uma que fique boa em você, que você queira fazer igual a ela, tá? Nós vamos dobrar ela ao meio, primeiro com a parte da frente pra cima, tá vendo que ela tá dobrada no meio? Aí, nós vamos fazer o quê? Dobrar as mangas pra dentro, ó, desta forma. E dobrar essa parte das costas pra dentro, ó. E aí, você vai dobrar o seu tecido, coloca aqui a sua blusa na dobra do tecido, e aí, você corta, tá? Deixando uma margem de costura, Aqui, ela já tá com a barra feita, tá vendo? Então, ela já tá num comprimento bom. Eu vou deixar pouca coisa de margem de costura aqui. Ó. Vou deixar uma margem de costura um pouco maior do que a blusa. Tá vendo? Tá de uns dois dedos. Aí, a gente vem aqui. cortar aqui a parte de cima, olha, aqui na parte da gola eu vou cortar bem rente, porque já tá com o acabamento, então eu vou cortar ela bem rente, que no ombro deixa a margem de costura, tá? Então eu já cortei a frente da nossa blusa, agora a gente vai repetir o processo, só que a gente vai dobrar a blusa, ó, agora eu vou perregar a minha blusa, tá vendo, olha como ela já ficou? Vou pegar agora a minha blusa e vou dobrar aqui o tecido, na dobra do tecido novamente. E vou pegar a minha blusa que eu estou usando como molde e vou dobrar ela com as costas agora, ó. A gente vai usar este aplique aqui, tá vendo, olha? Então, eu vou colocar ele bem aqui, tá? Este aplique, ele não é termocolante. Então, você tem duas opções. Costurar ele na máquina, normalzinho, vai lá pra máquina e costura ele, tá? É só passar uma costura em cima aqui desses pai Pode costurar sem medo. Ou você pode usar aquela cola que eu sempre falo pra vocês, que é aquela cola universal, tá? Que fica top também com a cola, eu vou de cola mesmo, não sei se vai dar a cola que eu tenho aqui, que temos pouca cola, preciso comprar. Gente, essa cola não dá pra ficar sem, não é cola de tecido, aquela cola pana, aquela cola lá, se você lavar, sai, tá? É cola universal, ela é diferente mesmo, mas você pode passar aí no seu tecido, não mancha. Não sei se vai dar pra mim passar, eu acho que eu não vai dar. Essa cola é tão boa, é, realmente não vai dar, meninas, ó tá vendo? E eu não tenho outra. Então eu vou passar só um pouquinho. Se é que dá um pouquinho, né? E daí a gente costura na máquina. Só vou posicionar aqui, olha, quatro pontos para fixar. Fica melhor também na hora de colocar, de costurar na máquina, porque não fica correndo o o aviamento, tá? Eu realmente preciso comprar essa cola, não consigo ficar sem ela. Então, eu vou vir aqui agora, eu vou posicionar aqui o aplique aonde eu quero ele. Ó. Tá? Posicionei aqui os pontinhos onde eu pus a cola e a gente vai pra máquina agora passar uma costura. É bom que assim eu até mostro pra vocês que não tem segredo, Tá? Ó, vou colocar aqui uns alfinetinhos só pra segurar melhor. Eita, perdi meu alfinete. Olha aqui. E esse processo, ele tem que ser feito antes da gente fechar a t-shirt, tá? Porque fica bem mais fácil, olha. Se, se eu tivesse a cola, o aplique já, seria, já estaria colado, tá vendo? Mas como minha cola acabou, nós vamos pra máquina mesmo colar, este, costurar o aplique aí. Então, vocês viram aí que eu costurei na máquina, né? É só você ir dando a volta e costurando. É muito simples, costura normal, gente. Agora, a gente já vai montar a nossa t-shirt. Então, nós vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura pelas laterais para fechar e pelos ombros, tá? Então, você vai fechar os ombros e as laterais. Você vai pegar as suas mangas que a gente fez e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura também pelas laterais e aí você já vai encaixar aqui na sua cava, olha, vai ficar desta forma, tá? É, eu vou costurar tudo na over, opa! Eu vou costurar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, você pode costurar na sua máquina doméstica, normal. Vocês viram que eu costurei aí o aplique, então, não tem problema. Só vou costurar mesmo na overlock, porque agiliza o processo, né? Que ela já dá o arremate. E não tem necessidade de dar arremate esse tecido, porque ele não desfia. Mas, se você quiser que fique com um acabamento bem perfeitinho, então, você passa o ponto zigue-zague, tá? Aí você pode passar o ponto reto e o ponto zigue-zague depois, só para dar o acabamento final na peça, ok? Então agora a gente vai para o overlock e fazer a nossa t-shirt. Já vai estar praticamente finalizada, tá bom, gente? Se não tá um luxo, essa t-shirt. Meninas, o que que eu fiz? Olha, eu dobrei aqui uma vez pra dentro e passei uma costura na máquina, nas mangas, na barra, a mesma coisa, tá? Se você não quiser fazer a barra, não precisa que esse tecido não desfie, ele, tá, ele dá uma enroladinha até, tá? Bom, agora a gente vai fazer a parte aqui da gola. Você vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida total aqui da circunferência da sua gola... E vai cortar uma tira reta aí, uns dois centímetros menores. Aí, você vai pra máquina e vai passar uma costura fechando, tá? A sua tira na largura que você preferir fazer a gola, tá? Aí, a costura vai ficar aqui no meio das costas. E aí, a gente vai posicionar a gola aqui, ó, desta forma. E só vai costurando toda a gola aqui... Oh, meu Deus. E aí, depois que a gente fechar a nossa gola, é só você colocar aí e ir passando uma costura. Pode ser na máquina reta mesmo, tá? Ou pode ser na overlock. Aí, fica a seu critério. Eu vou passar na overlock, mas fica a seu critério. Tá aqui, pessoal. Coloquei a golinha, tá vendo? Ó, do jeito que eu expliquei pra vocês. Ó, ficou desta forma. Já está finalizada a t-shirt. Olha que graça que ficou. Eu amei o resultado e aí, vocês viram que sobrou um pouco de tecido, certo? Mas o tecido que sobrou não dava pra fazer a saia no sentido certo, ela certinha no sentido do fio, tá vendo? Então, de um lado, ela ficou com as listras na horizontal, que é o lado certo, o fio certo do tecido. E o outro lado, eu coloquei as listras na vertical, tá vendo? Então, ainda brinquei e fiz uma saia, dá pra usar junto essa saia aqui... Eu já tenho o molde dela aqui no canal, é uma saia reta, normal, comum, ela é bem simples de fazer, eu tenho tanto molde, como eu tenho também um vídeo ensinando vocês fazerem a modelagem dela, eu usei o molde base que eu já ensinei vocês fazerem aqui no canal, e fiz essa saia aqui, olha, com a parte do retalho que sobrou da blusa, tá vendo, ó? Coloquei um cos, ó, e ficou desta forma, eu adorei, olha, dá pra usar junto... Tá usando muito o conjuntinho, né, gente? Então, dá pra você usar por dentro. A blusa, ela ficou mais soltinha, mas aí você pode usar por dentro, ela fica fofinha. Você pode dar um nó aqui do lado, olha, usar ela mais curtinha, porque a saia ela ficou meio cintura alta, tá vendo? Olha, olha que graça que ficou. No corpo, vocês conseguem visualizar melhor, tá? Eu adorei o resultado e pra quem, né, e esse vídeo aqui... Dá para todo mundo fazer, porque não precisa de molde e vocês têm muita dificuldade na parte de modelagem, né? Não é todo mundo, mas a maioria das meninas que me enviam e-mails, elas falam que elas têm dificuldade na parte de modelagem. Por isso que eu resolvi trazer uma t-shirt bem facinho de vocês fazerem aí, onde qualquer uma de vocês vai conseguir fazer. Mesmo quem não costura vai conseguir fazer, porque você vai usar uma sua como molde, né? Então, é bem simples o processo.